Show up. Bolsonaro diz a Aliados no Alvorada, quem decide meu futuro são vocês, o presidente da república declarou ainda que tudo dará certo no momento oportuno, essa é a sua primeira aparição em pouco mais de um mês. O presidente da República, Jair Bolsonaro, PL, cumprimentou apoiadores no Palácio da Alvorada, residência oficial, pela primeira vez após derrota no segundo turno das eleições presidenciais para Lula do PT. Durante a tarde desta sexta-feira, 9, disse aos aliados, quem decide meu futuro são vocês. Quem decide o futuro das Forças Armadas são vocês. Essa é a primeira aparição do chefe do Executivo em pouco mais de um mês. Não podemos esperar chegar lá na frente e olhar para trás e pensar no que não fizemos. Sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa. Diferentemente de outras pessoas, vamos vencer, disse. Bolsonaro também comentou sobre o seu período de silêncio pós-eleições. Estou há praticamente 40 dias calado. Dói, dói na alma. Sempre fui uma pessoa feliz no meio de vocês. Durante o seu pronunciamento, o presidente também afirmou que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. A fala ocorreu no mesmo dia em que Lula escolheu José Múcio Monteiro para assumir o Ministério da Defesa. O chefe do Executivo deixou o alvorada minutos após a derrota da Seleção Brasileira para a Croácia. Apoiadores, que vestiam as cores da bandeira nacional, estavam concentrados no local antes mesmo do fim do jogo do Brasil.